Olá pessoal, então vamos a alguns jogos do mês de setembro aqui ó, então vamos começar pelo Infinite Knight né, deixa eu ver se é esse, Game Pub né, Game Pub Simulação, é esse aqui ó, então vamos instalar né, vamos lá né, então a gente vai jogar né, já instalou, vamos jogar, vamos ver se o jogo funciona né, porque tem acho que, deixa eu ver quantos jogos tem aqui, do, do mês desse mês do, do dia 1 de setembro a 20 de setembro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos então vamos testar todos né e vamos ver o que sobra aí no caminho né então pessoal vou dar uns dados sobre o jogo né é Infinite Knight Game, pub, simulação, outras informações, Atualizado em 17 de setembro de 2021, tamanho 108 MB, instalação 5000+, versão atual 2.20.10, requer Android 4.4 ou superior, classificação do conteúdo livre, violência, saiba mais, elementos interativos, os utilizadores interagem, compras no jogo, produtos no aplicativo, então pessoal, o jogo é legal né? Ele é um pouco automático, mas dá pra, dá, pra, dá pra fazer uma sequência legal no jogo, né? Então vamos ver. É, eu, vou, eu, eu vou verificar os outros jogos aqui se eles funcionam e, e vou fazer um vídeo, né? Desses jogos, né? Ou um ou dois vídeos, né? Não sei. Vamos ver. É isso aí. Vamos pro segundo jogo se ele funcionar. Tal é isso aí. Então pessoal, vamos aos jogos aqui, ó. vamos ao Valor Legends, Eternity, deixa eu ver se é esse, né, Century Games, PTE, Limitada RPG, né, é esse aqui mesmo, vamos instalar, né, vamos instalar para ver como é que é o jogo, né, é uma sequência de jogos aí, vamos ver se eles funcionam, se eles derem bugs eu não instalo e vamos testando aí, né. Esse... vamos ver aí. Então, pessoal, vamos jogar, né? Vamos jogar. É... Vamos ver se ele funciona, né? É... Muitos jogos no emulador não funcionam, nem no celular, né? Então, vamos testando aí. Então, pessoal, vou dar uns dados sobre o jogo, ó. Valor Legends Eternity Center Games PTE, Limitada RPG. Outras informações atualizadas em 12 de setembro de 2021. Tamanho 148 MB. Instalação 100 mil mais versão atual 11.0.86491. Requer Android 5.0 superior. Classificação do conteúdo 10 anos. Violência. Saiba mais, elementos interativos, os, os utilizadores interagem, compras no jogo, produtos no aplicativo. Então, esse é o jogo, esse é o jogo que está aí, né? Vamos na sequência de jogos aí. Vamos seguindo aí, é isso aí. Então, pessoal, seguindo a sequência de jogos aqui, ó, vamos ao projeto da casa, a reforma do staycation, stay, stay, stay, staycation, staycation, não sei falar direito, é esse aqui, ó, projeto da casa, deixa eu ver, é, cup app simulação, é esse daqui, ó, é esse daqui, então vamos instalar, né, seguindo a sequência de jogos de setembro, né, Jogos lançados desde o 1 de setembro até hoje, né? 22 de setembro, então vamos lá. É uma sequência de jogos, né? Vamos ver se eles instalam. E é isso aí. Então, pessoal, vou dar uns dados sobre o jogo, ó. Projeto da casa reforma das 2 take copiar pp's, de simulação outras informações atualizadas em 17 de setembro de 2021 tamanho 122 megas instalação 10 mil mais versão atual 1.0.22 requer Android 4.4 a superior classificação do conteúdo livre saiba mais produtos no aplicativo Então esse é o esse é a sequência de jogos que estão aí né vamos seguindo aí então Então, continuando a sequência de jogos, né? Vim, vamos a mais um aqui, ó. Fagan. Acho que é esse aqui, né? Deixa eu ver. É, biri, biri, biri, né? Ação. Esse aqui mesmo. Então vamos instalar, né? Então, pessoal, esse jogo tem 1GB 560MB. Então ele é enorme, né? Vamos ver se ele vai funcionar, né? Se ele não funcionar, mas existe no caminho e, e continuar a sequência de jogos, né? Então pessoal, vou dar uns dados sobre o jogo Gear Café Gun Biri Biri Ação, outras informações atualizadas Em 2 de setembro de 2021 Tamanho 81 MB, instalação 100 mil mais Versão atual 1.0.7 Requer Android 5.0 ou superior Classificação do conteúdo 10 anos Violência, conteúdo de cara e sexual Saiba mais Elementos interativos Compra no jogo, produtos no aplicativo Então é isso aí pessoal esse é, o, é a sequência de jogos aí. Vamos seguindo os jogos aí, né? Esse jogo é sensacional, né? Vamos seguir nessa sequência de jogos aí. Então pessoal, continuando a saga aqui, ó, vamos para mais um jogo aqui. Ó, é o EZP Saga. É, é, vamos ver o nome da do LT Games Global RPG, né? Vamos lá. Então vamos instalar e vamos ver como é que é o jogo, né? Continuando a saga de jogos aqui. Então pessoal, instalou, né? Vamos jogar, né? Vamos ver se ele funciona, né? Eu vou dar uns dados sobre o jogo, né? É o ex Saga, LT Games Global, RPG, outras informações, atualizado em 16 de setembro de 2021, tamanho 20, 86 MB, instalações 10 mil mais, versão atual 2.4.0, requer Android 4.4 ou superior, classificação do conteúdo 12 anos, violência, saiba mais, alimentos interativos, os utilizadores interagem, compra no jogo, produto no aplicativo, né? Então é isso aí pessoal, vamos continuar a saga de jogos aí e vamos continuando aí. Tem jogos pra caramba, viu? Vamos lá. Então pessoal, vamos lá. Vamos a mais um jogo aqui, é o Knight's Edge. Então é... Light Fox Games, é esse aqui mesmo né, vamos instalar né, vamos instalar e vamos ver como é que é o jogo Continuando a saga de jogos aqui, vamos, são vários jogos né, em um vídeo só né, do mês de setembro né Desse mês aqui de 1 de setembro a 22 de setembro né, vamos colocar todos os jogos agora, de uma vez só né Então é isso aí, vamos lá Então ó, pessoal, instalou né, vamos jogar né, vamos jogar, vamos ver como é que é o jogo né Vamos lá. Então pessoal, esse Knight's Edge ficou é, 90% para entrar no mundo, né? e não entrou, né? então só vai ficar na, na memória, aí, porque eu não sei se funciona, no emulador não funcionou, agora no celular eu não sei, né? tem resenhas dele que ele tá, que é criando um jogo excelente, né? então vocês testem aí, vou dar uns dados sobre o jogo, Knight's né? Edge Light Fox Games Inc, Cur ação. Outras informações atualizada em 22 de setembro de 2021, tamanho 161 megas, instalação 100 mil mais, versão atual 1.10.411, requer Android 5.0 superior, criação do conteúdo livre, elementos interativos, os utilizadores interagem, compra no jogo, produtos no aplicativo. Então é isso aí, pessoal. Esse jogo não funcionou, né? No emulador, fiquei uma hora aqui esperando ele não entrou, né? No mundo e é isso aí pessoal, vamos continuar a saga de jogos aí, até... Vamos para o próximo jogo aí, vamos lá. Continuando aqui pessoal, vamos lá né, vamos ao Shadow Knights Idol RPG. Vamos lá, é isso aqui mesmo né, deixa eu ver... Cookie App RPG, é isso aqui mesmo, Cookie App RPG. Vamos instalar né, é uma saga de jogos aí do mês de setembro né. É, vamos ver se vai instalar, né? E são os jogos desse mês aí de setembro que, que, eu tô, que eu tô pondo todos de uma vez porque eu acumulei, né? Então eu vou pôr todos de uma vez e acho que é uns 10, 11 jogos aí, ó. Eu tô no sétimo jogo, vamos continuar lá, vamos jogar, né? Vamos ver se o jogo funciona, né? É só no emulador que eu tô colocando, se não funcionar no emulador, é, é eliminado, né? É por eliminação, se não funcionar no emulador eu não vou instalar no celular, não. Não vou fazer vídeo de celular, não. Então, vamos lá. É, Google Login, Procede a Quest. Pro, procedência pres, é Pris entre um nome. User, Vamos lá. Confirme. Vamos ver como é que é o jogo, né? É, Shadow Knights. Então, vamos lá, ele está escrito em, em japonês aqui, e eu não sei como é que, que é o nome, né? Vamos lá, ele vai funcionar, é uma saga de jogos aí do mês de setembro, né, do dia 1 ao dia 22 de setembro, que é hoje, né? Vamos lá, então o jogo é isso aí, é automático, né, então você vai eliminando o, o, os monstros, né, e vai ganhando energia, né? Aí você vai lá, pega energia, então eu vou dar uns dados sobre o jogo né, é, Shadow Knight, Idol RPG, Clock App RPG, é, outras informações, autorizado em 17 de setembro de 2021, tamanho 71 megas, instalação 50 mil mais, versão atual 18 requer Android 4.4 Superior Classificação do conteúdo livre. Saiba mais elementos interativos. Compra no jogo os apri, a, produtos no aplicativo, né? Então vamos lá. Aí o jogo é assim, né? É só você. Ah, tá mandando equipar, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos pro próximo jogo, né? o jogo continua, né? Vamos pro próximo jogo, então, né, pessoal? Então, pessoal, continuando aqui, né? Vamos ao Batria Apollo. Batria Apollo. Aqui, ó, deixa eu ver se é esse aqui, né? Paralel Space Inc, Estratégias Casais. É esse aqui, ó. Batria Apollo. Esse aqui é do mês de setembro, né? Foi lançado dia 6 de setembro, né? Então, vamos instalar aí Vamos instalar e ver como é que é o jogo, né? É, é, é pequenininho, né? 66 megas, né? Rapidinho. Vamos jogar, né? Vamos ver se o jogo funciona. Então é a saga de jogos aí. Nós estamos no oitavo jogo, né? No oitavo jogo, Petro Ship Apollo. Então, esse aqui funcionou, né? Já deu sinais de que tá que vai, né? É, vamos lá. Hum, Galáxia Raz está em guerra. Vamos pular isso daqui, né? As corporações. Deixa eu pular isso daqui. Vamos ver, né? Se o jogo, se o jogo vai funcionar, né? Hum... Vamos direto ao jogo. É... Deixa eu ver. Então, é de espaçonaves, né, Space, Battleship, guerras de espaçonaves, batalhas de espaçonaves, então. então, é isso aí, né, esse é o jogo que tá aí, né, então eu vou dar uns dados sobre o jogo, é Battleship Apollo Parallel Space Inc., Estratégia, outras informações, atualizado em 6 de setembro de 2021, tamanho 68 MB, é, instalações instalações 50 mil mais, é, versão atual 1.75.0, requer Android 4.4 superior, classificação do conteúdo livre, saiba mais elementos interativos, os utilizadores interagem, compra no jogo, produtos no aplicativo, né? deixa é o jogo que tá aí, né, pessoal? deixa eu é o jogo que tá aí. É, deem uma olhada aí no jogo Joguem. Ele é legalzinho, né? Ele é pequenininho, né? Até tem as espaçonaves pequenas, né? Então, vamos lá. Só uma demonstração do jogo aí para vocês. E fica só a demonstração, né? Depois vocês joguem aí e veem como é que é o jogo completo, né? É, vamos pro próximo jogo. Então, Deixa eu só destruir aquela nave ali ó, pra ver o que vai acontecer, né? Vamos lá, tem três naves... é bem louco o jogo, né? Aí é isso aí, vitória. Saí, ganhei um monte de fórmulas. Não preciso melhorar. Deixa eu ver o que tem que fazer aqui. Então, é isso aí, pessoal. Vamos pro próximo jogo, né? Então, seguindo aqui, né? Vamos ao Pokémon Unite, Unite, Unite, Pokémon Unite, é, tem como instalar, né, tem 574 megas, eu vou dar um pause aqui porque demora muito para baixar, os outros dois jogos foi mais fácil, né, então vamos lá. Então, vamos jogar, né, vamos ver como é que é o jogo, né, é, vamos lá. Vou dar uns dados sobre o jogo, né? É Pokémon United T Pokémon Company Ação Outras informações atualizadas em 17 de setembro de 2021 Tamanho 638 MB Instalação 1 milhão mais Versão atual 1.2.1.2 Requer Android 4.4 ou superior Classificação do conteúdo livre Saiba mais elementos interativos Os utilizadores interagem Produtos no jogo então no aplicativo né é, é, é isso aí pessoal esse é o nono jogo que tá aí né vamos vamos ver se tem o décimo né se não tiver o décimo nós termina por aqui né vamos lá então pessoal esse é o último jogo né é o Senhor dos Anéis Guerra, NetEase Net Games Global Estratégia. Vamos lá, vamos lá, vamos ver se ele existe, né? O Senhor dos Anéis, aqui ó, NetEase Glo Games Global, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. NetEase Games Global, né? Esse é o último jogo, né? Então vamos ao décimo jogo, décimo e último jogo, vamos ver se ele instala, se ele, se ele funciona, né? Porque, olha ele já tem um giga 110 megas, né? Então, é uma, é uma instalação demorada, né? Então, eu vou dar um pause aqui e já volto. Então, pessoal, instalou, né? Vamos jogar, né? Vamos ver como é que é o jogo. Ele já começa direto, né? Já é uma boa... Uma, uma, uma... Então, vamos lá. Já... Vamos ver... Warner Bros Games logo. Vamos lá, É o Senhor dos Anéis, né? Hum, vamos ver e vamos ver. O jogo é bonito, né? Tem bom visual. Ah lá, para contar uma história, né? Então, vamos tentar entrar direto, vamos com convidado, né, convidado, a 7. Vamos ver como é que é o jogo, né, olha, muito louco, visual, né, fala a verdade, vamos lá, iniciar, servidor abre em 6h47, ó, oh. 5 cinco, cinco horas agora, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vai abrir meia-noite de hoje, né, meia-noite do Brasil, né, quem tem horário aí de Brasília vai abrir meia-noite de hoje, né, então é isso aí, aguardem, e é isso aí, são esses jogos que, que estão aí, são os 10 jogos aí, e eu vou dar uns dados sobre o jogo, né, é o Senhor dos Anéis, Guerra, NetEasy, Net Games, Global e outras informações, atualizado em 19 de setembro de 2021, tamanho 77 MB, instalação 100 mil mais, versão atual 1.0.119938, requer Android 4.1 ou superior, classificação do conteúdo 12 anos, violência, drogas legais, linguagem própria, saiba mais, elementos interativos os utilizadores interagem, compras no jogo, produtos no aplicativo, então, é, tem que ver se o jogo vai funcionar depois que o server abrir, né, em emuladores, né, então, vocês testem aí em emulador, hoje é meia noite, aguardem o Senhor dos Anéis, o jogo, é isso aí pessoal, foram os 10 vídeos aí que eu fiz para vocês, e até mais, tchau, tchau.